Olá! Inicia agora o programa Conexões da TV Campus UFSM. Eu sou a professora Neila Richards do Departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos e conduzirei conversas sobre alimentação consciente. Aqui ao meu lado está o professor Alencar Júnior Zanon, do Departamento de Fitotecnia e também integrante da equipe Simone Hot. Professor, é um prazer muito grande estar com você hoje aqui para a nossa conversa, onde nós iremos falar sobre mandioca, o alimento do século 21. Professor Alencar, é uma honra tê-lo conosco para essa conversa. É uma grande alegria. Oi, professora Neira, a satisfação é toda nossa. Muito obrigado pelo convite para a nossa equipe, Simani Hot. É um privilégio estar aqui participando do programa Conexão. Ah, Obrigada, professor. Professor, antes de começarmos a falar sobre a, o que a Organização das Nações Unidas diz, né, é, que a mandioca é o alimento do século XXI, gostaríamos de conhecer um pouco a sua equipe e as ações da sua equipe Simoni Hot. A, a equipe Simani Hot, professora Neila, ela é uma equipe multidisciplinar e composta por professores, por pesquisadores, por extensionistas de várias instituições. Uh, por exemplo, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, nós temos dentro do curso de agronomia vários professores participando do setor de agrometeorologia, do setor de agricultura. Saindo do curso de agronomia, nós temos uma grande integrante que é a nossa parceira, que a gente tem o privilégio de estar aqui uh, conversando um pouco no programa Conexão, que é a senhora que lidera o grupo de pesquisa na Ciência e Tecnologia de Alimentos nós temos também alguns outros integrantes de áreas mais, mais básicas, por exemplo, ciência da computação. Porque o CIMANIHOT, a equipe, nasce de um modelo matemático, que CIMANIHOT significa, o nome científico da mandioca é Manihot Esculenta Grandes. Então, CIMA é de simulador, o HOT é de MANIHOT. Então, nós juntamos essas duas coisas e nós fizemos o um modelo Hot. O que, que é esse um modelo? Onde nasce a equipe? É um software que tem a capacidade de representar processos uh, que ocorrem numa lavoura de mandioca. Esses processos eles foram traduzidos em linguagem computacional e hoje, por exemplo, um produtor de mandioca que quiser saber o quanto que ele vai produzir, ele pode colocar, agora, no início de setembro, a época de plantio, a cultivar que ele vai plantar e dá para estimar, então, a produtividade que ele vai colher lá em abril, maio, junho. Então, o, o nome da equipe Simanihot nasce desse modelo que começou a ser construído aqui na Universidade Federal de Santa Maria, a professora Neila, em 2005. Ele foi lançado em 2015 uhum. e hoje ele está à disposição da extensão rural para ajudar o produtor na tomada de decisão. Bom, aí professora, o modelo foi ganhando, uh, foi, assim, foi incorporando pessoas e aí a gente pensou, está ah, na hora de montar uma equipe. Então essa equipe é composta pela professora Neila, pelo professor Nereu, pelo professor Kleber na Unipampa pelo professor Luiz, no Instituto Federal Farroupilha Campos Santo Ângelo, pela professora Isabelle, na Faculdade Ideal, em Bagé, pelo professor Lucas Domingues, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e vários outros professores ao redor do Brasil. Então, hoje o Rotti é uma umbrela, um guarda-chuva, que abriga várias instituições e vários professores de diferentes áreas. Então, para que, que nós estamos fazendo isso? Para atender a demanda do produtor rural. Uhum. O nosso foco é esse, professora. Uh, a sociedade nos cobra muito, enquanto universidade, enquanto agentes públicos, que a gente faça um pouco mais o que a sociedade entende que é importante e que vai resultar em duas coisas. Segurança alimentar e lucro para o produtor rural. Então, a equipe Semanihot é isso, professora. Uma união de pessoas que tem como foco atender a demanda do professor rural, gerar alternativa de renda e promover a segurança alimentar. Então, a equipe ela, ela faz ações em todo o estado? Perfeito, professora. Em todo o estado do Rio Grande do Sul. E agora, na última chamada universal do CNPq, nós aprovamos, professora, um projeto... uma um, a, a, a Aprovamos o um projeto na chamada universal que tem como objetivo determinar qual que é o potencial de produtividade para a cultura da mandioca em todo o Brasil e qual que é a lacuna de produtividade, é, ou seja, o quanto ainda que o Brasil pode produzir de mandioca. Então nós expandimos e hoje estamos em todo o Brasil. É, professor, como que esses resultados chegam até o produtor? Excelente pergunta, professora Neila. Uh, nós temos como foco, imediatamente após fazer experimentos em lavoura, após fazer análise em laboratório, levar essa informação para o produtor. Qual é a forma que a gente faz? Primeiro, a gente busca sempre ter a chancela da comunidade científica, ou seja... Uh, ter papers, ter artigos aprovados em revistas científicas no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Mas a gente sabe que o produtor ou o extensionista, o consultor, dificilmente ele lê um artigo científico. Sim. Então o que a gente faz? A gente leva essa informação para o produtor numa linguagem mais simples, né, professor? Uhum. Que é o que nós podemos observar aqui. Nós temos dois livros lançados, lançados nesse ano, fruto da nossa parceria, né, professora? E pelo que nos consta, desde a da fundação da Universidade Federal de Santa Maria, que foi em 14 de dezembro de 1960, esses são os dois primeiros Meu livros Deus. que têm como foco principal a cultura da mandioca. Ah. Esses livros, professora, eles estão hoje em todos os escritórios municipais da EMATER, em 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Os extensionistas têm esse livro no escritório e podem levar essa informação diretamente para o produtor. Ah. Então, essa é uma forma, professora, que a gente leva a informação para o produtor rural. Tem outras também. Por exemplo, agora no dia 16 de outubro, professora, nós vamos estar promovendo a segunda noite da equipe Simani Hot e vamos estar fazendo ela 100% online. Então, todos os produtores em qualquer rincão do Brasil vai poder acessar o Facebook da equipe Simani Hot e acessar informações sobre os dois livros e também a parte de agroindustrialização e empreendedorismo, que tá sendo coordenado pelo grupo da senhora, professora. Sim, é, é assim, é, sabe que foi um grande desafio trabalhar com mandioca, né, apesar de estar dentro da cadeia de alimentos, mas é um grande desafio, porque é, a mandioca, é, quando a gente vê em, nas propriedades rurais, é um trabalho árduo, né, ela é pesada, tirar a raiz ali, né, de dentro da terra. E, além cara, eu fico pensando assim: será que a indústria metal-mecânica poderia evoluir um pouquinho mais para auxiliar essa retirada, essa colheita da mandioca? Ou, ou não? Você acha que não atrapalha isso? Professora, como filho de produtor familiar aqui da Quarta Colônia do interior de Nova Palma, a gente cresceu plantando e arrancando mandioca. E a gente sabe a dificuldade que é, né, professora? Dependendo do tipo de solo, é muito duro ou demanda muita força para arrancar a mandioca. Aí nós vamos pensar, na nossa população rural hoje, que tem uma média de 50, 60 anos, é muito difícil Exato. fazer essa operação de arranquil. Então, sim, professora, a mecanização na cultura da mandioca é muito importante e ela precisa avançar. Um exemplo disso... É, um grupo chinês que nos visitou há pouco tempo atrás, eles gostariam que a gente uh, articulasse o envio, professora, de chips para a China. Mas nós estamos falando de 20 milhões de toneladas de chips. Isso seria necessário mil hectares de mandioca. E como a senhora falou, hoje no Rio Grande do Sul praticamente é tudo manual. O que inviabiliza nós ofertar e oferecer a mandioca em chips para a China. Então sim, hoje a mecanização em mandioca... Desde o plantio a colheita e principalmente o processamento dela né, pela irregularidade da raiz é muito difícil descascar ou quando descasca de forma mecânica se perde muito da mandioca. Então sim, a gente tem isso como limitante, o produtor nos cobra muito isso e a gente incentiva a, a indústria mecal, metal mecânica a investir energia e recursos para viabilizar que a gente consiga se tornar talvez um exportador de mandioca, por exemplo, para a China. Ah. Olha, muito interessante. Alencar, e assim, olha, você falou na China com esses mercados abertos, a mandioca é nossa? Ela é brasileira? Sim, nesse livro aqui, professora, uh, Ecofisiologia da Mandioca visando altas produtividades, nós temos a história da mandioca. Uhum. E aí a história passa de uma tribo indígena, de uma índia muito bonita, que em um determinado momento faleceu, e na, aonde ela foi enterrada nasceu uma planta. E o nome dessa planta passou a se chamar mandioca. Aonde que aconteceu isso? Na Amazônia. Então, a mandioca é uma cultura essencialmente brasileira. Diferente da soja, que é chinesa, do milho, que é mexicano, da batata, que é peruana, a mandioca é uma cultura brasileira. E nós temos que investir energia, investir recursos em pesquisa e extensão rural para tornar a mandioca cada vez mais importante no cenário mundial. Poxa vida, né? Tanta, tanta informação que deixa assim até a gente um pouco sem perguntas. Mas é, eu ainda gostaria de saber que já que a Organização das Nações Unidas declarou que a mandioca é, o, é um alimento mais importante do século 21, você acha que é, essa cultura ela vai ajudar na soberania mundial? Sim, professora, nós temos a plena convicção de que a mandioca, pela capacidade de uh, utilizar recursos, aí quando eu falo recursos, radiação solar água e nutrientes de forma eficiente como poucas culturas conseguem. O produtor, a produtora que está nos assistindo agora, aonde que vocês plantam a mandioca na propriedade de vocês? Vocês plantam no lugar mais inóspito, ou seja, aonde não dá nenhuma cultura, a mandioca dá. Aí ah, nós vamos para a África, professora. Uhum. E na África, principalmente na África subsaariana, Nigéria e outros países, Gana, o que, que a gente observa? Que a mandioca é a principal cultura da mesa do, do africano hoje. Por quê? Porque ela consegue se desenvolver num ambiente com pouca água e com pouco nutriente. Porque hoje na África não tem empresas ou não tem o um número significativo de empresas de fertilizantes. Onde pode-se aportar nitrogênio, fósforo, potássio. Então, nós temos que trabalhar com culturas que sejam eficientes. E a mandioca é eficiente. E a gente consegue aproveitar ela, né, professora? Tanto pensando na alimentação humana, como na alimentação animal. Ah, então, a gente é. tem convicção que sim, a mandioca vai ser cada vez mais importante e vai garantir a segurança e a soberania alimentar. Ah, legal. Bom, a mandioca foi eleita pela Organização das Nações Unidas como o alimento mais importante do século 21. Ela é utilizada é, para consumo animal, humano e industrial. E o Dr. Alencar Zanon Jr., engenheiro agrônomo, professor do Departamento de Fitotecnologia da desculpa, Fitotecnia da UFSM e integrante da equipe Simani Hot, irá esclarecer esta declaração da ONU. Vamos para um rápido intervalo e, em seguida, voltamos para a nossa conversa. Voltamos com o programa Conexões, da TV Campus, com o professor Alencar Zanon. E da equipe Simone Rotti. Estamos conversando sobre mandioca, alimento do século 21. É, professor, quais os campos? Nós estávamos falando né, da dificuldade do agricultor em plantar, mas que uh, o produto, a mandioca, ela pode ser plantada em qualquer solo e, dependendo do solo, tem produtividade, né, altas produtividades. Mas quais são os principais campo, campos de aplicação da mandioca? Excelente pergunta, professora. Nós temos duas aplicações e aqui nós trazemos ela. Uma é nós pensar na cultura da mandioca para produzir raízes e produzir parte aérea. Então, num primeiro momento, a gente pensa em produção. No segundo momento, e tão importante quanto, é nós pensar na cultura da mandioca para utilizar ela na alimentação humana e animal. Então tem dois momentos importantes. E os dois livros que nós estamos conversando nessa edição do programa Conexão é justamente com, e, com, com esse objetivo. Quando a gente pensa na alimentação humana, ela tem diferentes usos. Ou seja, como é bom comer uma carne de ovelha, né professora, com uma mandioca? Uh, uma farinha de mandioca. Mas também a, a parte aérea ela pode ser utilizada na alimentação animal. Ela é riquíssima em proteína. Se a gente pensar, sair de Santa Maria e para Porto Alegre, a gente vê no meio do caminho, né, na, na 287, na rodovia, sacos com silagem uhum. de milho, professor. Aquela silagem tem 8% de proteína. Se nós fizer a mesma silagem com a cultura da mandioca, nós chegamos a 20, 22% de proteína. Então essa é uma utilização ótima e é um resíduo que ficaria na lavoura e o produtor pode aproveitar ele, professora, e of oferecer tanto para o gado de, que a gente tem foco em produção de carne ou na produção de leite. Hum. Então, professora Alencar, é, os livros eles se complementam. Nesse primeiro livro é tratado mais a parte agronômica né? e no segundo livro, fala um pouco para nós, e no segundo livro mais a parte de alimentação, tanto da, da raiz como da parte aérea? Isso, professor, é a ideia da equipe Simone ou seja, congregar pessoas com know-how e com notório saber em diferentes áreas do conhecimento. Então nós nos unimos, né, professora, aos nossos grupos de pesquisa com o primeiro objetivo, de produzir raiz de mandioca e produzir parte aérea. Mas pensando no produtor, o produtor ele tem a mandioca, hoje a maior parte das propriedades familiares tem a mandioca na propriedade. E aí, quando a gente pensa em gerar renda ou diversificar o uso da mandioca dentro da propriedade, nós precisamos ir para a área de ciência e tecnologia de alimentos, onde nós analisamos qual é o conteúdo de proteína, qual é o conteúdo de carboidrato, qual é o conteúdo de lipídio, gordura. Então, nós precisamos, e essas duas obras trazem essa informação aplicada para o produtor rural. Além disso, usos na alimentação humana, né, professor? Paz, quem não comeu ainda um brigadeiro de mandioca <risos> ou um suco de mandioca, nesses livros nós temos as receitas, né, professor? Uhum. Que o agricultor ou o agricultor pode estar fazendo na sua casa, numa linguagem bem simples e acessível, para pegar o livro, abrir o, abrir o livro e produzir o suco de mandioca. Ah. É, Professora Elencar, só por curiosidade, quantas espécies, variedades de mandioca existem aqui no Rio Grande do Sul e que você já teve a oportunidade de trabalhar? Hoje, professora, são ao redor de 90 a 100 cultivares de mandioca. Elas têm diferentes usos. Por exemplo, um é para produzir mais folha. Então, o produtor está focado em utilizar essa mandioca para alimentação animal, para o porco, para a vaca, para o boi. Temos mandiocas também que têm foco na produção de fécula. Ou seja, uhum. é para a indústria produzir farinha, produzir amido de mandioca. Todavia, a maior parte da mandioca produzida hoje no Rio Grande do Sul tem foco na alimentação humana. Então a gente chama de mandioca de mesa. É aquela que a gente come durante a nossa semana, durante o final de semana com churrasco. E a gente traz essa abordagem e essa diferenciação das variedades e dos usos da mandioca no livro de Ecofisiologia Vegetal. Existe assim, uma preferência por uma mandioca mais clara ou uma mandioca de fácil descasque? Como, como o consumidor assim, consegue ver essa parte? Uhum. O, o produtor rural ele pensa qual é a mandioca mais fácil de arrancar. Hoje nós temos uma população idosa no campo, né professora? Então isso é um fator importante, qual é a força que eu preciso utilizar para arrancar. Então esse é um ponto importante, descascar. Qual é a mandioca que solta mais a casca? O produtor vai fazendo a, a seleção. Qual é aquela mandioca que a gente coloca na água e já está praticamente cozida e bem molezinha? O produtor vai selecionando. E hoje, professor, as principais variedades que estão na propriedade rural e que a gente encontra na, na gôndola do supermercado são vassourinha, asseguá, pronta-mesa. E os, os produtores e o consumidor, ele gosta daquela mandioca amarela, né, uhum. professora? Gosta daquela mandioca amarela. E esse é o estudo que nós estamos iniciando agora em parceria também, que é entender o que, que essa mandioca amarela ou biofortificada tem. Uhum. Não, essa mandioca, aí o, o que tem eu já sei, né? Ela tem bastante vitamina A, porque normalmente uma mandioca com polpa branca, ela tem em torno de 20 unidades internacionais de vitamina A. Agora a, bio, a biofortificada tem já 200 unidades internacionais de vitamina A. Então, eu acredito assim, é, que há um ganho nutricional muito grande no consumo dessa mandioca. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa. Nós sabemos do ganho nutricional. E o ganho no campo, ela tem produtividade? Ela consegue ser melhor? Né? Ela é mais eficaz no campo? Fantástico! A produtividade, pensando agronomicamente, ela é muito similar às demais cultivares. Porém, na hora de vender, nós estamos agregando valor e diferenciando o nosso produto. Ou seja, se nós falar em 100 unidades internacionais de vitamina A, é uma propaganda. Ou seja, hoje o produtor não está vendendo mais a mandioca, ele está vendendo vitamina A para o consumidor. Então, com certeza, isso diferencia muito, facilita o processo de venda e, principalmente, agrega valor ao produto. Uhum. É... Alguns outros usos da mandioca, você acha que o consumidor, além, porque uma coisa é, é importante falar, que a gente não pode comer muito farinha de mandioca, né? Pode comer ela é, cozida, ela na forma de brigadeiro, na forma de torta, né? Mas farinha, ela aumenta muito nossos triglicérides, né? Então não é bom comer. Teria outros usos ainda, você enxerga outros usos na alimentação humana com a mandioca? Sim. Uh, fui criado, né, professora, comendo mandioca frita com ovo. Não tem coisa melhor que comer uma mandioca frita com ovo. Hoje, saindo aqui em Santa Maria, nos restaurantes, no, no restaurante universitário, nos bar, a gente vê muito chips de mandioca, né, professora? Que é uma novidade, mandioca frita no formato de chips. E a gente vê uma aceitação muito grande por parte do consumidor. E tem uma demanda muito grande também. A gente vê hoje o produtor, a produtora que está fazendo agroindústria de mandioca, ele está processando e ela está embalando a vácuo e uma parte significativa já, professora, fazendo dos chips de mandioca porque tem uma demanda muito grande pelo consumidor. Ah. E esse chips de mandioca, ele está contido no livro? Sim, professora. A, a receita do chips está contido? Sim, tem todas as etapas do processamento. Ou seja, o produtor que pensar numa agroindústria tem todas as etapas. O consumidor que tem um pé de mandioca lá no fundo do quintal ou que vai visitar os parentes no interior, pode trazer essa mandioca para a cidade e aí tem como faz o chips. Desde o arranquil da mandioca até o momento de fritar e o momento de tirar ela. Tá tudo escrito nos dois livros, professora. Ah, Alencar, eu gosto muito de mandioca, mas assim, ó, às vezes eu não sei escolher direito. Né? É, como consumidora, como eu deveria escolher? Porque, às vezes, eu cozinho a mandioca e ela tem uma fibra, né? E isso, a, a mandioca é rica em fibras e ela até, assim, ajuda no nosso trato intestinal, porque ela, é, ela tonifica né, alguns dos nossos músculos, ajuda a reduzir colesterol. É, essa bio, biofortificada, ela é muito interessante contra a anemia. Então, ela tem uma série de benefícios, mas como consumidora, muitas vezes... Eu não sei escolher direito. Como eu deveria escolher essa mandioca? Professora, essa, essa pergunta a gente pode fazer uma a, associação a tipos de vinho. Por exemplo, a senhora gosta mais de um merlot, de um cabernet sauvignon, de um taná. Mandioca é mais ou menos assim. Algumas tiveram um melhoramento genético bem agressivo e foi retirada essas fibras, professora. Ah. Outras já não, não tem muito melhoramento, então elas permanecem com, com a fibra. A olho nu no mercado é difícil de diferenciar ela. Outra coisa que afeta também, professora, é o tempo de colheita. Normalmente, aquelas mandiocas que são colhidas em abril, início de maio, elas têm menos fibra. À medida que a gente vai deixando essa mandioca no campo e ela passa por processos, por exemplo, formação de geada, esfria, esquenta, ela vai formando mais fibra. Então, a gente sabe... ou a, aquela mandioca que tem menos fibra é aquela mandioca mais nova ou que foi melhorada geneticamente. Aquela mandioca que fica mais tempo no campo ou que não tem muito melhoramento vai ter a presença de fibra, professora. é é, ela tem a presença de fibra, mas não influencia quase nada no sabor, né? Ela é extremamente saborosa. É, professora Lencar, eu fico pensando é, é, nesse, nessa parte de transformação para alimentos. Nós temos sagu, nós temos polvilho doce, polvilho azedo, né? várias coisas, mas produtos líquidos, nós... Não temos. No livro trata de suco de mandioca? Sim, professora. Nós temos uma receita de suco de mandioca, por exemplo, com limão. Fantástico, fantástico, fantástico. E tudo que a senhora imaginar, professora, de líquido, de sólido, nós temos nesse livro aqui, que a, a primeira autora, né, professora, sou orientada, a Bruna, Uh, discorreu e tem fotos de como fica o produto depois e durante o processamento. Então, todas essas informações estão aqui presentes nesse livro. Ah, professor, eu vou devorar esses livros nos dois sentidos, ler e depois testar cada receita que tem aí. Professor Alencar, gostaria muito de agradecer a sua participação nesse programa Conexões e deixar aberto né, para outros assuntos relacionados à mandioca, que volte até para trazer mais alguma novidade. Gostaria muito de agradecer e agora entendo porque a ONU, a Organização das Nações Unidas, declarou a mandioca como alimento do século 21. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, professora Neila. é um privilégio estar participando do programa Conexões, estar aqui ao seu lado. Conversando um pouquinho sobre essa cultura tão importante a nível mundial e principalmente porque é uma cultura essencialmente brasileira e principalmente professora por nós juntos ter escrito essas duas obras que com certeza fazem já a história da cultura da mandioca no Brasil ah, Muito obrigado pela oportunidade obrigada. professora <risos> Obrigada O programa Conexões da UFSM da TV Campus fica por aqui e até a próxima